Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 2013 e hoje vamos estar voltando com aquelas voltas rápidas que eu fazia antigamente Mas eu parei assim do nada de fazer, né, porque eu também não consigo ser tão rápido assim, né, então, então beleza E hoje estamos aqui novamente na tomada de tempo para a gente correr em Montreal, vamos correr em Montreal agora é cara, esse setup que eu fiz, mano, eu consegui chegar em primeiro no modo carreira com a Lotus, cara. Com uma ainda terminei a corrida com uma vantagem gigantesca em relação aos outros carros. Eu acho que se eu não me engano, foi 25 segundos de vantagem quando eu terminei de corrida do carro de trás. Eu tava em primeiro ainda com a Lotus. Então, esse setup, esse jeito que eu andei na pista, mano, fez total diferença, né? Então, em comemoração, eu vou andar com a própria Lotus mesmo. Em Montreal aqui, ó. Já tá Montreal aí. Só vamos. Eu acho que eu não consigo mostrar o placar de líder. Não, porque desconectou, eu acho. Mas vamos ver aqui, ó. O meu melhor tempo aqui. Tá marcado com a Ferrari. 1,12,30. É, vai ser bem difícil bater esse tempo. Mas, vida que segue, né? Eu só acho que eu vou perder bastante tempo no último setor. Que eu perco, eu, eu perco bastante tempo no último setor, porque eu não sei se é a tração, se eu tenho muito tracionamento, né? Ou alguma coisa relacionada ao setup mesmo. Eu não sei, cara. Eu já cheguei a perder sete décimos já na, na tangência ali da antepenúltima curva, antes né, da, da Shinkane, da reta principal. Eu vou mostrar o setup. Eu, na verdade, tenho dois setups aqui para mostrar para vocês. Que é esse daqui, que é o seco, e esse aqui de chuva. Que foi esse setupzinho aqui que me fez ganhar a corrida, né, no setup de chuva. Com vantagem de 25 segundos, se eu não me engano. Vou mostrar primeiro o setup de chuva, e é esse que eu vou correr. Tá, com esse setup de chuva, né, porque já que foi esse, né, que eu, que eu ganhei a corrida. Então, beleza, aerodinâmica, 9 9 freio pressão baixa porque é chuva, né? Então tem que colocar pressão baixa para não travar muito o pneu. Equilíbrio eu deixei mais traseiro porque é, quando você chove você quer mais traseiro possível. Quando você chove, porque se você colocar o dianteiro, mano, o carro vai vai travar os freios dianteiro fácil. Então, você deixa mais traseiro possível, deixa assim, e tá ótimo. Tá ótimo. Eu não eu acho que eu Cheguei a travar só o pneu traseiro uma vez, mas foi só quando eu perdi o ponto de frenagem, e só. Equilíbrio 4.3, na verdade. Suspensão 8.833. Caixa de câmbio, talvez esteja meio errado, mas... É a vida. E alinhamento eu nunca mexo, porque eu acho que não precisa. Se vocês quiser também o setup de seco, que eu fiz aquele tempo da Ferrari lá... Eu vou mostrar para vocês aqui, então, 44 aerodinâmica, freios, né, um pouco mais traseiro, com compressão média, tá 52% traseira, equilíbrio 98, suspensão 9, 9, 10, 9. caixa de câmbio deve estar tá meio errado também, mas é, é isso. Talvez eu tenha que diminuir mais aqui. Assim, eu acho. Talvez, né? Assim, talvez? É, deve ser por aí Se você quiser baixar mais também E alinhamento no camecho, como eu já disse Eu vou correr com o setup de chuva, então Vamos tentar fazer uma voltona Então, como eu já disse, eu posso perder Bastante tempo Na... Naquela chinquena ali Eu tô dando zoom pra vocês aí no mapa, né? Naquela de chinquen... não Naquela tangência ali do, do final do setor 2, né? Então é isso, vamos para a pista, fazer uma volta rápida. Bom, esse foi o máximo que eu consegui tirar da última curva, velho. Eu, eu não sei por que eu perco muito tempo no setor 3, cara. Eu perdi 5 décimos, cara. Quase 6. Então, eu não sei se eu se eu não traciono muito bem naquela curva lá. Eu não faço ideia, cara. Porque eu perco bastante tempo ali no setor final. Eu não sei se eu tenho que abrir mais a curva para fazer. Mas é essa curva aqui... Eu não consigo fazer bem. Eu não sei se eu tenho que abrir bem aqui para fazer o negócio. Mas é isso. Tomara que vocês tenham gostado dessa volta. Talvez eu possa fazer outra vez só que ficar Ferrari tentando melhorar esse tempo aí de 1, 12 30. Mas vamos ver. É quem sabe um dia. Lembrando: tem vídeo segunda, quarta e sexta às vezes vai ter um shorts aí, né, no meio desses dias, né? Vídeos então 6 horas da noite. E é isso, dê like para você que gosta dessas voltas rápidas e quer mais voltas rápidas, deixe seu like assim, você divulga esse vídeo para mais pessoas. Isso me ajuda também. Então é isso, falou.